coisas assim que tenham que tenha, que tem muita limitação uhum. limitação de cor limitação de áudio limitação de gráfico sabe